Atos capítulo 11, versículo 19. Amém? Acts, chapter 11, verse 19. amen. Outra vez aqui em Atos uh, 11, versículo 19. Uh, diz assim. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor. Now those who were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus and Antioch, preaching the word to no one but the Jews only. But some of them were men from Cyprus and Cyrene, who when they had come to Antioch Spoke to the Hellenists, preaching the Lord Jesus. E a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Them, a e Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. The news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to as as Antioch o qual quando chegou e viu a graça de Deus se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com um propósito de coração. With the Lord. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor e partiu barnabé para tarso a buscar saulo e achando-o o conduziu para antioquia then barnabas departed for tarsus to seek saul e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people. And the disciples were first called Christians in Antioch. Que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Praise É muito importante nessa nessa noite eu quero que você entenda alguns aspectos desse, dessa pequena passagem que nós lemos na palavra de Deus. O primeiro versículo que nós lemos começa a falar que havia acontecido algo. The we read É o versículo 19. Esse versículo diz que os cristãos foram dispersos. E onde estavam esses cristãos? E onde esses cristãos? Interessante nós entendermos que eles estavam em Jerusalém. E houve uma grande perseguição aos cristãos. Logo após eles terem os outros contra os cristãos haverem matado Estevão. Shortly after some that were against the Christians had killed Stephen. Eles mataram Estevão apedrejado. They killed him by stoning him. Porque Estevão estava falando de Jesus. Because Stephen was talking about Jesus. E ele, eles diziam que Estevão era estava sendo um herege. And they thought that Stephen was being a, a heresy. A, ele, a her Estava pregando uma heresia. He was a e ele, é interessante que diz que ele foi apedrejado. E diz a Bíblia que Paulo consentiu na morte de Estevão. And the Bible says that Paul to death. Paulo até esse momento não, é, não havia se convertido ao Senhor Jesus. Jesus. E Paulo, ele achava que estava fazendo algo para Deus. Mas é interessante que a Bíblia diz que Estevão ele, quando estava morrendo, quando estava sendo apedrejado, ele ele teve uma visão, ele viu o trono de Deus, ele viu Jesus Cristo que estava em pé ao lado de Deus. A he heaven, Jesus Cristo. Standing at the right hand of God. E a partir daquele momento da morte de Estevão, that, that on, death, todos os que eram contra os cristãos, eles ganharam muita força e começaram a perseguir os cristãos. They a lot of and e nesse texto diz que os cristãos que foram perseguidos, eles saíram por todos. Muitas por todos os lados. They left, they to all sides. E é interessante aqui que eu quero que você entenda... Que eles saíram por todos os lados And I want you to they went in all mas eles não pregavam o evangelho para pessoas que não eram judias. Eles só pregavam o evangelho para judeus they only the to Jews. mas eles tiveram que fugir para muito longe But they had to flee very far away. e alguns deles chegaram até a antioquia And some of them at e a antioquia é uma cidade muito uma proeminente cidade a, a da Turquia. In Turkey. E é bem longe de Israel. And very Israel. E lá não, só, não existia só judeus. Mas naquele momento, Deus tinha um plano com aquilo. God had a plan with that. Deus estava fazendo algo interessante. E eu quero que você entenda nessa noite essa perspectiva do que eu quero falar. And I want you to understand tonight this perspective I'm talking about. Dissemos testemunhas de Jesus Cristo. Of Jesus Na realidade, o que nós precisamos é falar de Jesus Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e precisam ver Jesus. Mas o que havia acontecido então para que aquela perseguição viesse? Em Lucas no capítulo 24 você não precisa abrir a sua Bíblia mas só se você quiser. 24, no versículo 49, In 49, Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Jesus had from the dead. E Jesus então encontrou com seus discípulos. So Jesus met up with his e o que foi que Jesus falou para eles? And what did Jesus say to them? No versículo 49 de Lucas 24. In verse 49 of Luke 24 Jesus falou assim: Fique fique em Jerusalém. Stay in Jerusalem. Quantos já ouviram este versículo? How many have seen this verse? E o que é que diz o restante desse versículo? What does the rest of the verse say? Fique em Jerusalém. Remain in Jerusalem. Até quando? Until tá aí na tela. It's on the screen. Versículo 49. Veja o, o versículo 48. Look at verse 48. Olha só, Jesus está falando: Vocês são testemunhas destas coisas. Aí no versículo 49 ele dá uma ordem. Jesus está dizendo, são e ele, dá uma ele diz: Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos com o quê? with what? Revestidos com o poder. poder. Veja bem. Existe uma ordem clara de Jesus. Jesus. Jesus disse, vocês discípulos, fiquem em Jerusalém até Até que vocês recebam poder. E depois de vocês receberem poder, And after you receive power, o que é que vocês devem fazer então? What should you do then? Sair. Sair. Por todos os lados. Isso, quando você vai para Mateus, Matthew, lá no último capítulo de Mateus, Matthew, quando diz, quando fala no versículo 19 em diante, says in verse 19 onwards, é a mesma passagem, passage, porém com mais detalhes. However, Je Jesus diz assim, ide por todo o mundo e pregai Je o evangelho a Je toda criatura. Jesus diz, Go unto all the world and preach the gospel unto all creatures. Então, a ordem de Jesus para eles era bem clara. clear. Mas aí no, no, em Atos no capítulo 2. in Acts chapter two, e, antes no capítulo 1. Um, os discípulos perguntaram algumas coisas para Jesus. E Jesus falou a mesma coisa. And Jesus Descerá sobre vós o Espírito Santo. He, He said the Holy Spirit will descend upon you, e vocês serão minhas testemunhas. And you will be my testimony. My witnesses. Em Jerusalém. In Jerusalem. Em Samaria. In Samaria. Na Judeia. In, in Judeia, E até os confins da terra. Olha só. Mas o que que aconteceu? Jesus foi para o céu. Preste bem atenção, irmãos, porque essa história tem a ver conosco. Brothers, essa mensagem não é para os que viajaram. Essa mensagem é para nós. Veja bem. Jesus, ele deu a ordem para que eles ficassem. Jesus gave the order for them to stay. E aí em Atos capítulo 2, Acts, 2. Diz que todos estavam reunidos de em uma numa casa. says all of them were gathered together in a house. O Espírito Santo veio sobre eles. And the Holy Spirit came upon them. Encheu a vida deles. And filled their lives. Todos foram cheios do Espírito Santo. All of them were filled with the Holy Spirit. E aí o que que aconteceu depois? De acordo com a ordem de Jesus. Nós esperávamos que eles obedecessem a ordem, mas eles não obedeceram a ordem. O que é que eles fizeram depois de estarem cheios do Espírito Santo? Eles permaneceram em Jerusalém. E aí o que aconteceu? Deus então permitiu que viesse uma perseguição. Deus, irmãos, Ele deseja que nós Falemos do evangelho, evangelho, mas nós temos a tendência de querer ficarmos sempre agrupados nos lugares onde são bons lugares places sempre sabe quando nós chegamos em um lugar nós vamos ajeitando aquele lugar nós temos essa tendência we have this até quando nós chegamos na igreja no templo Even when we at church, at the nós, temple, nós procuramos um lugar que nós melhor nos ajustamos naquele lugar find the place where we're most comfortable e dificilmente nós mudamos de lugar exatamente isso aconteceu com eles e acontece com o ser humano. Exactly Lá no, no, no Velho Testamento, no livro de Gênesis, the Genesis, o que, que aconteceu? Deus disse, enchei a terra, multiplicai-vos. E o que eles fizeram? Vocês lembram o que eles fizeram, Vocês que eles fizeram em Gênesis remember? 11? Remember Quem se lembra? Levanta 11? a mão. Eles todos se reuniram em um lugar. All of them gathered in one place. E eles disseram assim: Vamos construir uma torre que alcance o céu. And they said, Let's build a tower that will reach heaven. E vamos ficar todos aqui para que nós não sejamos espalhados pela face de toda a terra. we might not be scattered among the whole face of the earth. Olha só. Sempre nós estamos procurando esse tipo de coisa. Nós estamos procurando a nossa zona de conforto. Mas aí o que foi que Deus fez lá so, em Gênesis? But what did God do in Deus confundiu as línguas. God the as pessoas passaram a não se entender mais. Started not understanding one another. Uns falavam português, portuguese. Outros falavam inglês, others spoke english. Outros falavam espanhol, others spoke spanish. Outros falavam chinês, others chinese. Então, como eu me lembro muito bem dessa história, Since I remember the story very well. E um dos exemplos quando me foi contada, one of the examples was me when então um pedia, I um pedia um tijolo, Basically one person would ask for a brick, com um pedaço de bolo. But another person would <risos> arrive with a piece of cake. Ou seja, ninguém se entendia. In other words, no one could understand Dessa each maneira, other. eles tiveram que se separar. So that way they had to separate. E tiveram que se espalhar. And they had to scatter, e tiveram que obedecer a ordem de Deus. And they had to obey God's command. Aqui exatamente está acontecendo a mesma coisa. So the same thing is happening here. Eles estavam bem acomodados. They were very well, they were very comfortable. Eu imagino que um culto naquela a igreja era uma maravilha. I at that was Casa lotada. The was uma maravilha, um louvor abençoado. It was a Mas aí Deus permitiu que viesse a perseguição. But then God the to come. E mataram Estevão. And they they killed Stephen. Se você vê, Estevão era um homem cheio do Espírito de Deus. Was a, man of the of God. a Bíblia diz que ele foi escolhido para ser um substituto, do, aliás, para ser um diácono da igreja. E e uma das qualidades é que ele era um homem íntegro e cheio do espírito de Deus. Agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. E Eu quero que você guarde isso no seu coração. Fala para a pessoa que está próxima a você. Deus quer que você seja uma testemunha dele. Ok? wants Right. Vira para a pessoa mais próxima, gente. Tell the person closest to you. <laughs> Deus quer que você seja uma testemunha dele. God for you to be his Agora eu quero que você venha para o texto que eu estou falando. Now come to the text that I'm sharing. E eu quero que você veja o que está acontecendo aqui. And I want you to see what was happening. Here. Diz que esse pessoal que chegou em Antioquia. These in Antioquia em um dado momento. no versículo 20 diz que eles começaram a anunciar a palavra de Deus aos gregos. As outras pessoas que estavam em Antioquia. Não somente aos judeus. E o que que, que que estava acontecendo? O que que aconteceu quando eles começaram a fazer isso, irmãos? O versículo 21. O que que aconteceu? What happened? Ah, você pode ler aí comigo no versículo 21. pode ler comigo no verso 21? Coloca aí, por favor, Érica. Diz, é a mão de quem? Says, a mão do pastor the hand era com the food, eles. The hand, the pastor's hand. That's what it says, right? É isso? Is that what it says? Alô? Ah, a mão do Senhor. Você oh, pode falar, Não é a mão do oh, pastor. the hand of the, Lord. the, hand of the Não é a mão do diácono. It's not the hand of the deacon. Não é a mão do ministro de louvor. It's not the hand of the ministry Mas é, of a, é a mão do Senhor. But it's the hand of the Lord. Estava com eles. Was with them. Eu quero que você entenda uma coisa, que a mão do Senhor estará e está com todos aqueles que obedecem o chamado de Deus. É importante nós entendermos esse processo, irmão. E a mão do Senhor estava com ele de uma maneira com eles de uma maneira tão poderosa, que a fama destas coisas that the fame of those things chegou até onde, irmãos? Chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Não havia telefone. There was no telephone. Não havia internet. There was no internet. Não havia outros televisão de sistema de transmissão simultânea. There was no other television or simultaneous transmission of any other kind. Mas quando o Senhor começa a operar, a fama das coisas chegam a outros lugares. work, E qual qual foi o resultado disso no yeah. versículo 21, irmãos? What was the result of this in verse 21? Um grande número de pessoas fez o quê? A great number of people did what? Se converteram ao Senhor. They converted to the Lord. Irmãos, eu quero chamar a atenção para isso nessa noite. Deus nos chamou para ser suas testemunhas. to be A palavra de Deus está cheia de exemplos disso. God's word is full of examples of that. Mas para haver conversões, for there to be para haver mudanças, transformação, é preciso haver Compromisso. É preciso que a mão do Senhor esteja conosco. to be É preciso que o Espírito de Deus esteja conosco. God's needs to be with us. E eu quero falar para vocês de três coisas importantes que precisamos. And I want to tell you about three important things that we need para sermos testemunhas do Senhor A primeira coisa que eu quero, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós precisamos ter ações semelhantes às ações de Jesus. Você sabe de que eu estou falando? É fácil, irmãos, é fácil você vir aqui para o púlpito e pregar não é fácil. Quem acha que é fácil? É, Quem acha irmãos? que é fácil? É, é fácil, irmãos. É fácil, irmãos. Quem quer ser o próximo domingo que vem? Quem quer ser o próximo domingo que vem? <risos> Mas sabe o que é que acontece? A nossa realidade, A nossa realidade. precisa mudar. Não só aqui dentro. Not only here. Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 16. Jesus em uh, Mateus 5, 5, 16. Ele disse: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Foi o que Jesus falou, irmãos? O que ele disse? Repete comigo. A vossa luz faz o quê? That your light would do what? Diante de quem, irmãos? Diante dos homens. Before who, before men. Assim Jesus disse: "Vocês são a luz do mundo." Jesus said, you are the light of the world." Então a luz de vocês tem que resplandecer diante dos homens. So that your light has to shine before men. Para que eles vejam as vossas boas obras. So that they might see your good works. Olha o que que Jesus está falando, irmãos. Saying, Ele está passando a responsabilidade para nós. Ele está dizendo vocês têm que ser luz. saying you have to E essa luz precisa brilhar diante das outras pessoas. shine before Para que eles vejam as vossas boas obras. Para que eles vejam o vosso comportamento. Para eles verem como você se comporta não só na hora do culto. way not only during service. Mas quando você pega o ônibus. Bus, quando você anda de bicicleta. You bike, quando você está na academia, né, irmãos? Que agora when, é moda estar na academia. When you're at the gym, cuz you know now it's it's and the new thing is to be at the gym. E é uma boa coisa ir pra academia, and irmãos. And it's a good thing to go to the gym. Mas o que Deus espera de nós é que a nossa luz brilhe diante das pessoas. Well, what God expects from us is that our light would shine before men. Vocês é muito importante hoje, quando, como a Regina estava falando aqui da frente. It's very like Regina was up front. Não acontece só com ela. It only with her. Todo mundo está procurando uma igreja onde possa haver integridade. Por quê? Porque é fácil ficar parado aqui e falar. Why? It's easy to stand here and talk. Mas muitas vezes o nosso discurso, ou o discurso de muitas pessoas, não é igual à prática dessas pessoas. But many times, match up with what they say. Nós precisamos ser respeitadores. We have to be Nós precisamos amar uns aos outros. We have to love one Os, maridos Os maridos têm que respeitar as esposas. Amar as esposas. Love their wives. Assim é também as esposas aos maridos Os husbands, filhos aos pais children, parents, E todos nós ao Senhor Lord, Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra the of the Lord the face of the earth. A Bíblia diz que o Senhor contempla a todos the Bible says that the Lord considers everyone. Ele conhece os nossos pensamentos He knows our thoughts. A palavra de Deus, irmãos, está cheia de versículos God's word is full of verses. Como o um, de Mateus 5:16. Em like Mateus 5:16, Jesus completa. In Matthew para que eles glorifiquem a vosso Pai celestial. He says Preste atenção nisso, irmãos. No versículo 26 de Atos 11, in verse 26 of Acts 11, diz que pela primeira vez os eles os cristãos foram reconhecidos pelo nome de cristãos for the first time the Christians were known by the name of Christians, que significa pequenos cristos eles eram semelhantes a Jesus. Eles de fato estavam sendo testemunhas de Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 14. Abra sua Bíblia em Efésios 2, 14. É um texto muito interessante. É um texto que nos ensina. E eu estou falando da primeira coisa que nós precisamos ser para ser testemunhas de Jesus. O que, é que diz aí, irmãos, em Efésios capítulo 2? Veja o versículo 14. Você já encontrou? Diga amém. Diz assim, fazei todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, sem murmurações nem contendas. Filipenses 2, 14. Eu falei Efésios. Filipenses. Uh, Perdão, irmãos. 14. Não, só para testar. It's my fault. 2, 14. Do all things without complaining and disputing. Fazei todas as coisas como, irmãos? How? Sem? Without sem murmuração sem reclamação sem contenda content, é, igual, é igual nós fazemos that's just what we do huh é, nós fazemos tudo sem essas coisas right huh graças a deus Bom, eu não vou acusar ninguém. Look, I'm not gonna accuse anybody. Porque a acusação é papel do diabo. Because that's the, a, a is the role. E eu não vou tirar o trabalho dele. And I'm not going take away his work. <risos> okay? All right. Mas cada um sabe. But everybody knows. É, é interessante quando quando nós estamos juntos que nós falamos vamos fazer tal coisa. It's interesting when we're together and we say let's do this. Todos se animam e dizem é mesmo, vamos fazer. Everyone gets excited and says yes, let's do that. Mas na hora que passa assim dois dias, but then after about two days, e aí começamos a telefonar, and then we start calling. Oh pastor, você vai me desculpar, mas eu não vou poder. Sorry pastor, but I'm not gonna be able to. Porque isso, porque aquilo. This and that, são tantas justificativas que me dá vontade de pedir desculpa. <laughs> There's so many justifications that I feel like o oh, irmão me perdoe porque desculpa eu puxa a eu não tinha pensado nisso tudo. Oh brother, sorry, I'm sorry because I hadn't thought about all of that. I'm sorry. <risos> e quando nós nos juntamos para fazer, and when we do gather together to do something, ah, é um amor tão grande. Oh, it's such a great love. É ninguém consegue passar perto do outro sem dar um beijinho, um abraço N e que no, beleza. Nobody can pass by anybody without <risos> hugging them, kissing them. It's wonderful. What? Huh? Right? Quando vamos fazer a comida, jantar de domingo, nossa, quando que disposição, preparar, incrível. Um dia, oh, we're all so hum, é maravilhoso. É incrível. incrível, igualzinho o texto diz. Just like the text says. Mas olha o que, que esse texto diz. Look what the verse says. Versículo, 15. Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração incrédula e perversa, olha, olha que versículo tremendo, entre a qual resplandeceis vocês, nós resplandecemos como astros no mundo. Olha, irmãos, quando vejo o versículo 3 do capítulo 2 de Filipenses, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se nós queremos nos parecer com Cristo, If we want to be like Christ, se nós queremos ser testemunhas autênticas do senhor if we want to be of the Lord, nós temos que praticar estes versos we have to practice these verses. Olha o Versículo 5 de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus O que, que nós estamos fazendo nós se nós queremos ser testemunhas do senhor se nós queremos que a mão do Senhor seja conosco. Sabe o que é a mão do Senhor ser conosco, irmãos? Quando você impõe as mãos sobre alguém. You somebody, a mão do Senhor também está ali. The Lord's hand is also there. Quando você pede por cura, o Senhor cura. When you ask for healing, the Lord heals. Porque foi isso que o Senhor Jesus prometeu. Because that's what the Lord Jesus promised. Ele disse assim, ele disse, olha aí, vá por todo mundo e prega o Evangelho. E said, Look, "Go unto all the world and preach the gospel." Curai enfermos, Heal the sick. expulsem os demônios. The, the Não foi isso que Jesus falou? That Jesus, Jesus said? disse, "Os sinais seguirão os que crerem." Então, irmãos, ou a Bíblia está errada ou alguma coisa está errada conosco. So either the Bible is wrong or something is wrong with us. Porque se nós não vivemos isso. This, se as pessoas não nos reconhecem como cristãos. Se eu tenho que colocar uma placa bem grande na minha testa dizendo eu sou cristão, sou pastor. Saying, or, pastor acabou, não existe nada. That's it. Nothing left. As pessoas têm que ver as nossas boas obras. O nosso comportamento Our fácil não é, irmãos. It's not easy, brothers. Mas é isso que tem que ser. segunda coisa que eu vejo aqui neste texto And the thing that I see in this text. é o poder de Deus. It's God's power. A Bíblia está a Bíblia falando aqui que a fama destas coisas chegaram lá. Mas por quê? porque eles eram cheios do Espírito Santo. full of the Holy Spirit. Ninguém pode fazer as coisas de Deus, no, nobody com poder of God with power se não tiver cheio do Espírito Santo, irmãos. full of the Holy Spirit, brothers. Eu não tô falando de dons específicos. I'm not talking specifically about gifts. Eu não tô falando de doutrinas. I'm not talking about Eu não tô falando de batistas, não tô falando de assembleianos, eu não tô falando de presbiterianos. I'm not talking about Baptists or people from the Assembly Of God or Presbyterians. Para mim o rótulo não é importante. To me the title isn't what's important. Tem que ser cheio do Espírito Santo. You have to be full of the Holy Spirit. Tem que ser cheio do Espírito Santo. You have to be full of the Holy Spirit. Não fique preocupado com o rótulo. Don't worry about. Dobre. Routines? Não. Uh, labels. Labels. Don't worry about labels. Dobre o seu joelho e busque o enchimento do Espírito Santo, irmãos. Get on your knees and Search the, seek out the Holy spirit, Mas the ninguém filling, pode. Ninguém pode spirit. também ficar se enchendo do Espírito Santo para engordar espiritualmente, irmãos. ninguém pode também ficar se enchendo do Espírito Santo para engordar espiritualmente, irmãos. But nobody can also be full of the Holy Spirit just to be fat. Tem crentes que já estão quase estourando. There are Christians who are almost exploding. E estão pedindo enche-me, Senhor, com Teu Espírito. But they're asking, fill me, Lord, with Your Spirit. Para que? Se não faz nada. Why? You don't do não pode orar por ninguém. You can't pray for anybody. Não pode visitar. You can't visit anybody. Não pode fazer nada. You can't do anything. Vai pedir para ser cheio para quê? Why are you gonna ask to be filled? A Bíblia diz que quando eles foram, a mão do Senhor era com eles. The Bible says that when they went, the Lord's hand was with them. Nós temos crer. We have to believe. A terceira coisa é fé. Se você quer ser testemunha do Senhor, você precisa ter uma vida que as pessoas dizem que você de fato é servo de Deus. Você precisa ter ser cheio do Espírito Santo, mas você também precisa ter fé. Precisa ter fé. Como é isso, pastor? Pastor. But how does that work, Pastor? porque se você ficar esperando Deus eu não sei se eu estou cheio se eu estou cheio ou se eu não estou cheio do teu Espírito porque se você keep waiting and saying God I don't know if I'm full como é que eu vou saber se eu estou cheio do Espírito Santo how am I going to know if I'm full Opa, se eu tombar um pouquinho está derramando um são. Oh, okay well if I lean Sim. a little bit this way, then I have então, the anointing. não não posso se eu virar vai derramar unção um no Opa. I can if I go this way then I'm going Some of that is gonna pour out. Não, não, não, ficar quieto aqui. Não, I'm gonna stay still right não here. é assim que a gente sabe que tá cheio do Espírito. That's not how we discover full of the Spirit. Sabe como é que nós sabemos se estamos cheios do Espírito Quando pela fé nós impomos as mãos sobre os enfermos. When by pela fé compartilhamos o Evangelho. Quando, by faith, we share the gospel. A Bíblia diz que tudo que não é de fé The Bible é pecado. Então, veja, eu quero que você acompanhe comigo Lá, volte para Atos capítulo 11. Olha que coisa interessante. Eu acho muito interessante esse versículo. Aqui em Atos 11 diz que a fama daquelas coisas que estavam acontecendo chegou em Jerusalém. Aqui em Atos diz que a notícia dessas coisas que estavam acontecendo Jerusalem. E aí, o que que eles fizeram? A igreja de Jerusalém fez o quê, mons? So Você tá comigo aí, versículo 23. Me, 23. Diz assim, olha, aliás, 22. Sorry, 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram quem? The of these things came to the ears of the church in Jerusalem and they sent who? Quem? Barnabé. Who? Barnabas. Olha que coisa interessante. E o que foi que ele fez no versículo 23? Quando chegou, quando ele chegou, né, e viu a graça de Deus, o que foi que ele fez, irmãos? Hã? Ele se alegrou e ficou só alegrinho, né? Oh, a Deus. Ele só se alegrou? Não. não o que foi que ele fez? What did he do? Ele exortou a todos he them all a fazer o que, irmãos? To do what? A perseverarem com firmeza na presença do Senhor. To in the Lord's Agora, preste atenção no versículo 24. Now, pay in verse 24. Por que que ele fez isso? Why did he do that? Por que, irmãos? Why, Hã? Porque ele era um, um bom homem, era um homem de bem. Olha o que eu falei. A primeira coisa que eu falei que nós precisamos para ser testemunhas de Jesus. The very first thing I said you need to be a of Jesus, É cuidar do nosso testemunho. To take care of our se, ele, se a Bíblia diz que ele era um homem de bem, porque o testemunho dele era um testemunho de bem. If the Bible says that he was a good man, it's because he had a reputation of being a good man. Era mentiroso o Barnabé, não era? Ele era um liar, Barnabas, não? Right? Não, não era. No, ele foi vender uma propriedade. He ele, went, era, ele era rico. He was rich. He, ele vendeu uma propriedade, uma fazenda. He sold a property, e, a ele, farm. e ele entregou o dinheiro como oferta na igreja. Estou falando que você tem que fazer isso para ser homem bom, não, hein? Não estou dizendo que você precisa fazer isso para ser um bom homem, ok? <laughs> E ele, a Bíblia diz que ele tinha um coração bom. The Bible said he had a good um heart. homem honesto? He was an honest man. Aí veio Ananias e Safira. And then Ananias and Eles queriam ser populares? They wanted to be popular. Eles foram vender uma propriedade. Depois que estava com o dinheiro na mão, falaram, mas isso é muito dinheiro para dar na igreja. Mas eles ainda queriam ser populares. O que foi que eles, que eles fizeram? So falaram, vamos tirar uma parte. Said, no, let's take, let's take some out. Vamos guardar para nós. Let's keep it for us. A gente pega a outra parte. We'll take the rest. E A gente diz que vendeu a propriedade por aquela outra parte. Se deram mal, irmãos. But that didn't work out. Morreram. They died. Por causa dessa mentira. Because of that lie. Então tem um temos um contraste. So we have a contrast. Nós temos um homem que era honesto, sério, we have a man who is honest, serious, cheio do espírito full of the spirit, e de fé and of faith, e nós temos um casal and we have a couple, que era crente da igreja, tudo believers, bonitinho, believers of the church, mas que decidiram they mentir. Seemed, they seemed well, but they decided to lie. <risos> Aí qual foi o fim? And what was the end? Morreram pela mentira. The end was they died for their Ele, agora nós vemos um homem aqui que Conseguiu ver o poder de Deus. Conseguiu colocar as mãos na obra de Deus. Você quer ser simplesmente um assistente de culto? Ou você quer ser alguém usado por Deus? Or do you want to be used by God? Tem gente que se contenta com muito pouco, irmãos. Ah, não, tô bem, pastor. Não, I'm fine, pastor. Eu vou à igreja todo domingo. I go to church every Sunday. Dou meu dízimo, I give my De vez em quando eu dou uma oferta. Sometimes I give an offering. Ah, mas estou bem. But I'm well. Estou na igreja que eu queria. I'm in the church that I wanted. A igreja abençoada. It's a blessed church. Eu, eu gosto da palavra. I like the word. Eu gosto do louvor. I like the worship. Ah, mas é uma beleza escutar oh. aquele, o Hengi tocando aquele piano. But it's wonderful to hear Hanji playing the piano. É, eu quase vou para o céu. Oh, I'm just about going to heaven. <laughs> Mas e aí? But then what? Essa é a sua vida espiritual? Esse é seu ministério? Para que, que você acha que Deus te chamou? Deus te chamou para ser testemunha dele. God you to be his lá no seu bairro, lá onde você mora. No seu trabalho. Work. Quantas pessoas você compartilha o evangelho por semana? How many people do you share the gospel with every week? Eu sei que tem muita gente aqui que que, que onde vai não cala a boca testificando o evangelho. I know there are a lot of people here who, wherever they go they don't shut up they're always sharing the gospel. Aliás, todo mundo aqui é assim, não? <risos> É fé, irmãos, né? Tô falando profeticamente. <laughs> Deus espera algo mais de nós. God more from us. Aí vem, eu acho muito bonito esse versículo. I think this verse is very que Barnabé era um homem de bem. E era um homem cheio do Espírito de Deus. He was a man full of God's Tem pessoas que acham que ser, só ser uma pessoa honesta já está. Tudo tranquilo. Some people think that just being honest, it's, everything's gonna be Não, just fine. Não, vai buscar o espírito de Deus. Não, seek the, seek God's spirit, seek the Holy Aí vem a questão da fé. And here's a, then there's a question of faith. Nós pensamos que todas as pessoas são cheias do espírito, são cheias de fé. We think that everybody who's full of the spirit is full of faith. Mas não é não, irmãos. Not Porque muitas pessoas que já foram usadas por Deus, cheias do Espírito de Deus, no momento da aprovação, o que fizeram? They Faltou, they didn't have faith. Faltou a fé. Faltou a fé para poder avançar. They didn't have faith to on. A fé, irmãos, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam mas que ainda não podemos ver. The Bible says that faith is the firm foundation of those things that we look forward to, that we hope in, but cannot see yet. Tem pessoas que enquanto estão cheios do Espírito e a conta bancária está cheia e tudo está normal, tá uma benção. Mas na primeira prova, but in first trial, ele joga tudo para baixo. They throw everything down. É a fé é, é para os momentos de crise, a fé é para os momentos de luta. Faith is for the times of battle, for the times of crisis. Quando como todos nós temos crises eventuais. Sons all of us have crises from time to time. Nós precisamos de fé. Then we need faith. Cada dia a fé precisa estar ali, forte, renovada. Everyday faith needs to be there, strong, renewed. Irmãos, é importante nós entendermos isso. Brothers, it's important for us to understand this. Que por causa do exemplo de Barnabé. Because Olha no versículo 24 o restante. Look the remaining part of verse 24. Quando ele chegou lá, ele podia ter pensado assim. When he got there, he could have he could have thought this way. Olha, Está muito bom, não sei nem o que eu vim fazer aqui. Look, everything's fine. I don't even know what I came to do here. Mas não, ele achou um trabalho. ele exortou as pessoas a ficarem firmes na fé. He the to firm in the faith. E por causa, porque ele era um homem cheio do Espírito, um homem de bem, um homem de fé. E porque ele era Que aconteceu? No versículo 24, a última expressão, a última frase. The last expression, verse 24. Muita gente. A great many, Se uniu ao Senhor. A great many were added to the Lord. Tá vendo como você pode fazer a diferença? Você pode ser o diferencial em Denver? You can be the in Denver. Quando Irmãos, vocês sabem disso, you know this, que durante muitos anos, for years, nesta cidade, city, o nome cristão foi zombado. The, the eu ouvi muitas pessoas dizerem, eu não vou mais à igreja. Eu não quero saber de igreja. Por causa do mal testemunho de muitas pessoas. Deus, irmãos, nos levanta para mudar a situação. Você pode fazer diferença neste lugar. Os brasileiros têm má fama nos Estados Unidos, especialmente nas igrejas. Brazilians have a bad in the States, in Problemas, Problemas. Infidelidades. Nós precisamos mudar isso. Precisamos mudar We have to change Nós precisamos mudar a nossa reputação. our reputation. Com o nosso testemunho. With our, our witness. Você pode. You can. Você pode. You can. Mas para isso nós temos que estar dispostos. Nós temos que nos levantar. Nós, temos que levantar. nós estamos hoje num dia de verão, irmãos. Hoje, um de verão. Não está chovendo. It's not raining. Não está nevando. Não está acontecendo nada. Não é feriado. It's not a holiday. E qual é o problema? So what's the problem? Nós precisamos nos levantar antes que venha uma grande perseguição contra os filhos de Deus. Se nós não nos levantarmos, se up, você não se levantar, se eu don't não stand me up, levantar, if I don't stand up, o Senhor permitirá a perseguição vir contra a igreja do Senhor. Porque parece que nós só fazemos as coisas debaixo da pressão. O que quer dizer? Que se não, não se levantar uma pressão contra mim, eu não vou. That if there's, eu não vou pregar. Deus continua aberto para derramar o seu espírito. Você crê nisso? Deus não nos chamou para evangelizar ou para pregar só para brasileiros. Deus também. não nos chamou para evangelizar ou para pregar apenas para brasileiros. Porque, olha, eles saíram e não pregavam a ninguém que não eram judeus. Porque, olha, eles, eles, eles ninguém, judeus. Mas aí, como havia alguns estrangeiros entre eles que decidiram pregar para os gregos. Mas, como havia alguns estrangeiros lá, eles decidiram pregar para os gregos. O Senhor começou a operar grandes maravilhas. Nós temos que pedir a Deus. Todos são alvos. Todos são alvos da graça de Deus. Everyone is a goal for God's grace. Todos são alvos do Evangelho de Deus. A Bíblia diz porque todos pecaram, e estão separados da graça, da glória de Deus, aliás. Sabe o que significa isso? Todos. All. Eu preciso, você precisa. I Seu vizinho precisa, seu amigo precisa. Pegue o seu telefone, use o seu telefone. Use your Use a sua internet de maneira sábia e eficaz. Use your internet in a wise and useful manner. Convide, ore, Invite clame. people, pray, cry out. Sabe o que eu estou dizendo, irmão? You know what I'm saying, brothers? Chega a dia de sábado, você já está comprometido com o fim de semana para Deus. It's, when it's Saturday, you already have your whole weekend committed to God. Ai, agora, bem, quem eu vou convidar? All right, so who am I invite to church? Ah, mas ele não aceita, eu já convidei 200 vezes. Oh, he always denies me. I've invited him about 200 times. Quem sabe na 251 ele vai aceitar. That, uh, in 251, he'll accept. O inventor da lâmpada. The inventor of the light bulb. Ele testou 699 vezes. He 699 times. Até que na quando chegou na no número 700. Until he got to number 700. Bom. Funcionou. It worked. Abraham Lincoln, Abraham Lincoln. Tentou tantas oportunidades para ser um político. He had so many opportunities that he tried to be a politician. E foi derrotado. And was, was cast down. Até que ele decidiu agora você é presidente. Until Ele queria ser senador, não deixaram. Ele queria ser outras coisas que eu não me lembro agora, não deixaram. Mas quando ele decidiu ser presidente? Se tornou presidente. He president. Já pensou se ele tivesse desistido? Can é you imagine if he ele lutou por uma causa que ele acreditava. That he in a, for a that he in. E nós temos uma causa que é verdadeira. We have a cause that is true, mas nós lutamos como se não fosse verdade. But we fight as if it's not true. Porque nós nos contentamos, nós estamos satisfeitos. Não, tá bom. Isso é trabalho do pastor Lamax e do Nathan. That's Oh, pastor, você que faz o seguinte: se a igreja não crescer, a culpa é sua. Look, pastor, if the church doesn't grow, that's your fault. Okay? Right. Que você não está trabalhando. Because you're not working. Você não está orando. You're not praying. Você não está fazendo nada. You're not doing anything. Eu concordo, irmãos. I agree, brothers. Que a parte da culpa é do pastor. That part of Às the blame, é. sometimes part of the blame is the pastors. Mas o pastor não faz nada sozinho. But the do by nós somos um corpo. We're a body. As pessoas têm que olhar para nós como uma nova geração. Have to look to us as a new uma, uma geração de pessoas transformadas. A of who are Saradas, curadas, restauradas. Healed, Você entende o que eu digo? Seu passado. Não é importante se você é um transformado, se você é um restaurado na presença de Deus. Naquele lugar, versículo 26 de Atos 11, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. And when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and a great many people and the disciples were first called Christians in Antioque. Vamos orar ao Senhor. Pai nós te rendemos graça. Father, nós te pedimos, Pai, que tu levante o teu povo, levante a tua igreja. Nos ajuda, Senhor. Enche-nos com teu espírito Fill us with your spirit. e nos dá fé para poder usar essa unção. And give us faith to use this anointing. E Deus, me ajuda, nos ajuda a ser testemunhas do Senhor. Como tu queres. Para fazer a tua vontade. Deus, não queremos estar simplesmente confortáveis, mas nós queremos, Senhor, enfrentar os desafios e ser obedientes ao Teu chamado. Em nome de Jesus, para a Tua glória, pelo Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.